Eu acredito para que eu possa falar um pouco da minha relação com a comunicação e a educação, eu tenho que voltar a alguns anos é, na minha infância. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia e lembro até hoje da minha avó contando histórias. Isso influenciou muito a minha vida e eu acredito que essa influência fez com que eu me tornasse jornalista e educador. Quando eu me formei em jornalismo, eu naturalmente fiz alguns trabalhos na área e percebi que faltava algo, algo que conectasse realmente mais com as pessoas e que ajudassem elas a construir e a fazer suas histórias. Foi que em 2002 eu tive a oportunidade de trabalhar na ONG Saúde e Alegria em Santarém, no Pará, onde eu conheci pela primeira vez a idocomunicação, o conceito da comunicação. São mais de 10 anos de relacionamento com a comunicação aprendendo sobre o conceito, é, construindo projetos, sobretudo com foco na juventude. Apesar do meu tempo ser escasso, é, tento, na medida do possível, participar voluntariamente do Núcleo de Comunicação e Educação da USP e hoje também faço parte da ABP Educom. E comento sempre com meus colegas que vivo atualmente em dois mundos, porque eu trabalho na empresa Signe. Estratégias em Responsabilidade Social, onde sou coordenador de projetos na área de relacionamento comunitário e também trabalho na ONG Gante de Caçapava, onde atuo como coordenador do núcleo de formação e programa. Trabalho na empresa Signia há cinco anos e iniciei um novo desafio no ano passado, que foi introduzir a educomunicação no projeto Mundo a Mundo. O projeto Mundo a Mundo é um projeto de resgate de valores ouvido para professores e alunos do primeiro ao quinto ano. O trabalho exercido na ONG gigante de Caçapava também é bem especial, pois há quatro anos construímos um espaço de interação e diálogo para o jovem, que foi um núcleo de aporama de comunicação. Através do uso da comunicação dissolvido na linguagem audiovisual, o jovem busca o seu espaço, tanto de interesse coletivo, individual, na realidade é um espaço realmente de interação e diálogo onde ele possa se autoconhecer e isso só foi possível porque a instituição, assim como todos os profissionais e principalmente os jovens, absorveram a comunicação para si. A minha candidatura para o CCD da BP do Com tem um objetivo claro, que é não só compartilhar a minha experiência, mas pessoal Ser principalmente um mediador na construção de pontes de relacionamento. Eu acredito muito nisso é... e que essas pontes possam desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens. É um grande desafio, mas eu estou disposto a construir junto com vocês.